Hoje o pessoal pensa muito assim, ah Yuri, você vende o drone? Hoje não, hoje eu não vendo mais o drone, hoje eu vendo a solução e eu vendo o software que vai embarcar nesse cara aí e o pós-processamento. O que é o pós-processamento? O parceiro do bolo. Fala pra vocês, garagem, tudo bem? Meus amigos que acompanham é o Drone Garage, tudo bem com vocês? Hoje acabamos de chegar em Guanambi, na Bahia, interior da Bahia. Viemos de Fortaleza, trouxemos o Matrix 300 RTK e fizemos a entrega técnica aqui na Eleira Renováveis. E, como é de praxe, ministramos um curso super incrível sobre como utilizar o drone nas inspeções em parques eólicos, tanto em pá, tramo, na série e linha de transmissão também. Então, fica aqui até o final desse vídeo, e não perde nenhum detalhe. Aqui a gente tem porque, Madrid, o que é o Madrid 300 da SDK, certo? Tem um manualzinho do lado, beleza? Vou dar uma gerada para vocês entender. Tem compartimentos que vocês podem, naturalmente, mandar na peleira, tá? a bateria não você pode colocar aqui, A drone de garagem né, presta serviços para nós já há um bom tempo. Hoje, em especial, a gente está realizando um treinamento né, da série Enterprise, o Matrix 300, para ampliar a né, nossa frota de, de drones e inspeção em aerogeradores de transmissão. A drone de garagem tem sido muito bem é, aceita né, por nós, devido ao sucesso Bom atendimento e a prestação serviço. Esse é o de ele ele vai vai quantos metros ele está perto do tá? Aqui A gente tem o objetivo de realizar aqui inspeções em linhas de transmissão, linhas de distribuição, subestações, né? Elevadoras é de grande valia né? esse treinamento, pois vai facilitar muito com o uso desse equipamento, pois a nossa realidade aqui é um pouco complexa, a gente tem um pouco de dificuldade de acesso e com drones isso vai facilitar muito. Até um carinho. Agora vamos lá Pronto, é é, o drone sem dúvida traz mais celeridade para gente na identificação de problemas, a gente consegue também retirar o pessoal de, de áreas que possivelmente seriam de riso para inspeção, então a expectativa é bem grande aí na utilização do equipamento. Pessoal, o rádio controle é bem sensível, uh, vou pedir para vocês tomarem cuidado com a tela. almoçou Dá um jeito de higienizar a mão, porque aí fica os dedos tudo aqui. Bom pessoal, a gente tem a interface do Smart Controller, que é esse controle que vocês estão vendo aí. Ele é o Pilot 2, tá? E eu vou explicar para vocês também a configuração básica de voo normal manual. Depois eu vou explicar a configuração é, voando automatizado. tem duas configurações Home Point, tá vendo? O Home Point você, Ele tem duas opções Você levar em consideração De onde ele partiu Que tem o um drone e o H Ou você levar em consideração De onde o piloto está com o rádio controle